Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje ainda dá tempo de você aproveitar a Black Friday E garantir o seu acesso vitalício a todos os cursos aqui do canal pela metade do preço Gente, só entrar no linkzinho brushrush.com.br conferir o curso que você está mais interessado e garantir aí o seu acesso para sempre A esse material que só cresce porque tem aulas novas chegando por aí Inclusive tem um reforço muito legal de perspectiva que vai estar tá subindo aí até o final da semana, o roteiro já está prontinho as imagens base já estão rascunhadas agora é só terminar de montar essa aula para vocês. Talvez vocês conheçam alguns dos livros que eu uso de referência também para montar essas aulas, né? O primeiro deles é aquele é, Perspective Made Easy que eu sempre comento aqui no canal e o outro que eu adquiri mais recentemente é aquele How to Draw do Scott Robertson. Eu sempre fui muito interessado nesse livro. Esse livro do Scott Robertson é aquele que uma página dá uma vida para você estudar. E foi nessa última leitura que eu entendi melhor como é que eu aplico uma das ferramentas de perspectiva que é aquela coisa de duplicar as medidas né o que eu usei no meu último vídeo para fazer aquele chão ali todo é, sensato né todos todo funcionando em escala né para você manter as coisas bem proporcionais apesar das deformações de perspectiva que eu sinto que muitas vezes isso é o que a gente perde logo no começo né então eu tô fazendo um reforço lá com mais algumas orientações porque eu tenho incorporado bem isso no meu trabalho e eu tenho novas observações novas ideias para compartilhar lá certo então vamos embora para o vídeo de hoje que eu peguei desenhos que vocês enviaram para mim e vou desenhar eles do meu estilo Rush, Rush. Estamos aqui, pessoal, no Photoshop. Dá uma conferida nesse elenco de vilões que eu pedi pra vocês lá no meu Twitter. Eu falei, galera, vocês têm personagens aí que são bravos, que são do mal, que cometem maldades, né? Que fazem coisa ruim. E vocês mandaram aqui vários bonequinhos pra mim. Eu vou escolher alguns deles. No caso dessa imagem aqui, que tem vários juntos, né? Eu vou escolher um ou outro. Eu posso fazer isso, gente. Eu posso escolher o que eu vou fazer aqui, tá bom? <risos> Ai, meu Deus. Guilherme, para com o Shade. Ó, gente, Maia... A Anjib Maia mandou aqui esse rapazote Que é um menino gato, né? Pode se ver aqui no fundo tá escrito Catboy Que usa um cropped maravilhoso Tem uma calça cheia de adesivos Personagem elegante, bonito Nossa, eu amei ele Eu falei, tem que trazer aqui pro canal Quero desenhar ele no meu estilo, ver como é que fica Padilha também aqui, Padilha Wagner Fez essa criaturinha aqui agora, olhando bem Tem paletas de cores curiosamente similares com esse do gato, né? A cor do cabelo... <risos> E a cor da roupa, basicamente, é isso. E... <risos> então eu vou representar esse bichinho Aqui também, eu gosto de um personagem Piquetucho, e aqui O Marcos, vulgo arroba, tá bonito, fez um elenco Maravilhoso de personagens né. Esse aqui, mais estranho Esse mais centrado, esse um gigantão né. E eu gostei Do personagem grande, eu acho que eu vou Trazer ele aqui pro fundo, tentar Preencher né, o, o cenário Aqui, na parte de trás, com um personagem Mais grandão, e pra, pra você que tá Boiando, né? Eu vou fazer aqui nesse vídeo que eu fiz num outro vídeo, já pegando o personagem de vocês, montando uma ilustraçãozinha básica com eles em pé, mas desenhando do meu jeito aqui a partir das ideias é que vocês estão mandando, né? E o senhor Jairo, olha aí, o, o cara que mais <risos> aplicou tudo que eu falei no vídeo de comissões aí, tá se virando, fazendo muita coisa legal. Fez esse conceito, ó, uma bonitinho aqui desse Globin Goblin Goblin, não é um Globin. Goblin é outra coisa, não. mas eu gostei aqui Principalmente dessa versão mais necromântica, né, que ele tá com Pô, o capuz faz assim na frente Né, não deixa ali aparecendo A, cal... a, cal... a, calv... a calvície Não aparece Com o capuz É... Que lamentável né? Que situação Então gente, eu reservei esse espacinho aqui do lado pra gente desenhar esses personagens Eu também vou pegar aqui uma referência deles E vou colocar no meu outro monitor na minha frente Porque eu tô estranhamente acostumado A olhar pra minha referência pra cima, né? Então tem aqui uma duplicata Assim eu consigo também dar zoom aqui nas referências e tal Sem vocês se, per se perderem E eu vou dar só uma reduzidinha Para as referências nossas continuarem aqui na tela E vou tentar desenhar aqui esse nosso elenco de personagens. Vamos primeiro organizar essa... essa coisa aqui, né, essa farra. O que que eu vou fazer? Vou deixar essa imagem mais clara. Acho que tudo bem. E vamos colocar logo no fundo esse que é grandão. Eu acho que é a câmera dessa vez... Podia ser baixa e podia estar tá mais, mais dramática, eu não sei, sabe? Eu fiquei imaginando esse grandão aqui, ó, fazendo tipo uma big sombra, <risos> sabe? E aí ele tem uns, uns pezinhos curtinhos assim, ó. Vou botar esse pé um pouco mais para frente. Boa! Ó, se o pé tá um pouco para frente, talvez esse braço possa estar tá um pouco para frente também. Pô, mas esse braço, para estar tá numa distância boa, tinha que estar tá mais ou menos aqui, né? Vamos dar uma reduzida nisso aqui, que eu já vi que eu já fiz grande demais. Ai, que, que gostoso o digital, que é poder... <risos> Quer poder arrumar tudo desse jeito Esse outro braço aqui eu vou botar um pouco mais pro fundo aqui assim, ó Então aqui a gente já bota um, um, um leve molejo aqui no, no ombro dele também Eu acho que isso vai dar uma, um certo dinamismo Aí ele tem uma cara quadrada Tem aqui umas protuberâncias. Dá pra ver que ele tem o... vários espinhos aqui, né? Nesse, nesse ombro dele. E é um, é um homem-peixe, né? Isso daqui, pelo jeito. É um homem-peixe. E ele tem esses olhos maravilhosos, meio separados. Acho que isso aqui é melhor deixar no meio pra gente não bloquear os olhos dele aqui. Vamos... <risos> ele também tem cílios bem bonitos. Talvez seja ela. E essa boca, tá? Essa boca aqui, eu vou querer produzir... Bom, eu tô, afinal, desenhando no meu estilo, né? Então eu vou... Sugerir aqui alterações completamente baseadas em gosto pessoal, e é o que eu quero fazer hoje. Não. E aí tem esses belos, belos espinhos ou espetos, um peitoral. Nossa, avantajadíssimo. E músculos abdominais <risos> também, assim. Invejáveis. E vamos meter ele aqui o pezito. Aqui, ó. Boom. Nossa, ela estruturita, vem como, né? E a mãozona? Pô, vou fazer uma mãozona fechada, assim, ó. né tá ligado? Uma mão zota. Uma mãozinha, uma mãozona. Ou será que essa mão aqui podia estar aberta? Sabe? Mão de quadrinho? Mão de quadrinho. <risos> mão de quadrinho. <risos> é que você. Eu não sei se você sabe, né? Mas personagem de B nunca tem mão normal, né? É sempre uma mão curiosamente muito expressiva. que tá sempre fazendo algo, algo meio estranho, assim, né? Eu acho que ele vai estar tá olhando mais pra baixo aqui, né? A personagem. Pô, já tô, já tô curtindo muito. Tô curtindo muito a direção, o que tá rolando. Agora a gente precisa criar espaços aqui pra incluir os outros personagens. Vamos ver. Eu tô sentindo... Que esse piquetucho podia estar aqui em cima desse ombro. Também num ângulo... <risos> num ângulo, assim, bem... Bem ousado. E completamente bravo, sabe? Bravo da vida mesmo, assim. Puto, putíssimo. Tá vendo? Algo assim, ó. <risos> Com o seu cabelinho aqui. Dá pra ver que ele tem uma mãozinha meio comprida, né? Eu vou fazer ele fazer mão, tipo, mão de heavy metal, assim. Sabe? Ó oh. Ele tá, sei lá, blasfemando. Ele tá fa... algo, algo de errado ele tá fazendo aqui, né? Xingando alguém. O que que é, eu não sei. Aí ele tem uma barriguinha saliente. Botar ele de pezinho aqui assim. Eu acho que ele tá segurando nesse tucho capilar aqui desse bicho, hein? Eu acho que ele tá. Ele tem um rabinho e tem a sua jaquetinha. <risos> Ai, gente, eu me divirto. Eu me divirto com esses personagens seus, viu? Muito legais. Eu, eu gostei de todos, assim. Cada um deles teve um apelo diferente comigo. Eu falei, nossa, eu tenho que trazer aqui esse, esse grupo vilanesco, hein? Ó, oh, gente, e falando nisso, pô, depois que a gente tem um grupo de heróis, sei lá, né? Um grupo de vilões, só falta botar eles pra brigar, né? Eu acho que isso aí poderia ser uma, uma boa próxima ideia. Tá, agora... personagem gato. Onde que ele vai estar tá nessa história? Personagem gatozomem. Eu acho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ele vai estar tá aqui na esquerda. Mas qual que é o tamanho dele com relação a esse Brutamontes? Eu acho que. Ó, acho que é o seguinte. Esse personagem aqui ser é menor, certo? Certo. E o garoto gato. O garoto gato vai estar tá como aqui, hein? Hum... Deixa eu pensar. Eu acho que o garoto gato talvez esteja por aqui, bem confortavelmente posicionado em alguma parte aqui assim, mais para cima. Ou só na frente mesmo, né? Como é que é a orelha dele? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu jogar esse braço pra cá. Só pra gente ver se a gente consegue fazer o gato boy um pouco mais à frente, né? Fazemos o gato boy um pouco mais à frente. Pô, bracinho na cinturita. E ele, ele segura facas. Ó aqui, ó. lá faquita. Tá como? Maravilha. Maravilha. E aquela pose de, de quadril pra frente, perna pra trás. Hum. Tô gostando, tô gostando. E aqui o cabelinho dele vou fazer bem por cima. Só pra entender a proporção aqui de tudo. Acho que é uma proporção boa, acho que tá funcionando. Orelha, orelha. <risos> vamos, vamos fazer uma cara... Menos, menos estranha pra ele aqui, só de início. Aqui, ó. Já tá uma carinha de anime um pouco menos menos estranha. Acho que a cabeça como um todo pode ser um pouco maior. Nice! Uhul. Tô gostando. Lembra um pouco a postura daquele outro personagem que a gente tinha feito lá no outro, mas não tem problema. Eu não vejo problema nisso. E eu acho que pra fechar o nosso Goblinzinho podia estar tá por aqui também, né? Podia estar tá por aqui também. Acho que mais de frente aqui, assim. O que eu vou tentar fazer nesse caso com todos eles é ter bem marcado essa posição onde o pé de cada um se encontra no solo, né? E dá pra ter essa divisão aqui, ó, sobre onde o, onde o pé de cada um tá. Né? Isso daqui vai ajudar demais na hora da gente conseguir vender esse senso de que Um tá mais próximo, o outro tá um pouco mais longe, né? E o outro tá super perto Esse capuz de necromante aqui Eu acho que esse cara como um todo pode ser maior Talvez mais para esse lado aqui assim, né? Vamos tirar esse braço também é, deslocar ele pra fora do corpo Pra gente ter mais braço Aparecendo, talvez o pé A gente também consiga dar uma mudada Só pra ficar mais elegante Essa mão aqui, eu ainda acho que vale a pena Ter ela por aqui, pô, tô gostando hein Vamos fazer aqui uma mão de Pô, como é que eu faço esse, esse gnomo Gnômio, ele tem uma ombreirinha De caveira, um bigode Um nariz grande, safado Dois olhinhos no escuro do capuz Pior que ele tem uma zona né? Pô, vou fazer ele Com o braço fechado e vou meter ele essa mão de mago nele aqui mesmo na outra Ah, não sei, tá meio óbvio, né? tá meio óbvio, deixa eu pensar um pouco melhor, tá, vamos lá eu vou tentar colocar um pé pra trás e um pé pra frente isso aqui já ajuda a gente a ter um pouquinho mais de dinamismo, uma mãozinha pra baixo, eu acho que essa daqui pode ser a mão da magia hum, nice, mete a capita no bichinho, é basicamente a mesma coisa, mas tem um pouquinho mais de sabe, de, de jogo de ombro, de profundidade acontecendo no próprio desenho do personagem, sabe da gente ter esses elementos diferentes, ocupando de Diferentes no chão, né? Eu acho que isso daqui vai ajudar a gente A sombra dos personagens Também é algo que vai ajudar muito A contar essa história pé desse grandão tem que estar tá mais ou menos por aqui, assim é, Como para esse vídeo Não faz diferença, eu não vou desenhar todo O bichão ali no fundo, apesar que seria bom para ter uma noção melhor E da outra vez, né, a gente fez tipo uma grande Nuvem no fundo, né, que tava ali Marcando os personagens Eu acho que tá ficando bonitinho, hein, essa disposição Que a gente acaba que tem uma linha aqui, assim, ó Uh. Né? Pelo menos essas três cabeças estão bem alinhadas. Dá pra fazer um triângulo aqui, ó. Eu gosto. Meu eu gosto. gosto. Tá ruim, não. Do outro tinha uma nuvem bem bonita, bem branca, né? Eu acho... Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Tá, eu, eu, eu pesquisei sobre nuvens. Eu acho que dessa vez a gente podia ter... Deixa eu abrir uma camada nova aqui, só para não me embananar Mais umas nuvens assim, ó Ou será que a gente podia ter uma... Eu queria também umas nuvens que fosse meio maligna, sabe, de alguma maneira Eu acho que a gente vai fazer isso com as cores E eu quero que elas sejam, tipo, bem escuras assim Quem sabe a gente não mete um raio no céu Acho que dá para dar uma brincada assim, dá para brincar, dá para ver o que que rola. <risos> eu gosto, eu gosto. Gente, esse foi o meu processo de rascunho aqui para pensar sobre esses personagens. Espero ter conseguido contribuir aí com vocês com algumas ideias né? como é que eu tô organizando, né? Vale a pena aqui reforçar que eu tô tentando, né, criar uma uma linha lógica que alinhe, né? Esses personagens. E só da gente ter algo parecido com isso aqui, sabe? Um triangulinho no meio. Não é um triângulo perfeito. Não tem nada muito doido rolando aqui. Mas eu acho que funciona. Também tinha essa, né? De que a gente começou com esse personagem bem grandão ao centro. E a gente adicionou esse outro aqui, né? Pra equilibrar esses dois, né? Não deixar um descanteio e outro sozinho no centro. Eu preferi mover esse cara aqui mais pro lado. Então ele veio mais pra cá pra dar esse espaço. E eu acho que isso daqui ainda tá funcionando bem. E como unidade, né? Eles até que tem aqui um. algum nível de coeso, né, tem algum, alguma coisa funcionando aqui nesse shape geral deles, né, e eu, eu quero fazer bem certinho aqui essa sobreposição dos pés para que não fique confuso quem tá na frente de quem, né, isso vai ajudar um pouquinho a gente também. E na hora de finalizar isso daqui, lógico que a gente vai fazer com linha, né? Mas dá pra deixar, tipo, os espaços de cores aqui, né? Esses espaços neutros, pra gente conseguir produzir essa, essa diferenciação entre os personagens, o que tem logo atrás do fundo deles, né? Então, essas áreas aqui pra mim, ó, que são as que estão bem justapostas, as cabeças dos personagens, né? São áreas que eu vou querer prestar muita atenção nos tons que estão fazendo contraste. Eu quero alto contraste. Onde que eu quero alto contraste? Nessas partes aqui, justamente pra você. Ler a silhueta dos personagens, dos seus rostos, né? De forma bem objetiva. Maravilha! Galera, agora em processo acelerado vocês vão conferir a parte de linhas, de cores e eu volto no final para mostrar como é que ficou mais este processo aqui. E aí pessoal, eu precisei de mais ou menos 40 minutos aqui para chegar nessas linhas que eu fiz aqui, né? É, eu briguei um pouco com o rosto do nosso personagem aqui, qualquer referência, influência de nuiacha é uma impressão, né? Não tem nada aqui, isso daqui é a impressão de vocês... É... esse bicho que era um peixe acabou virando um tipo de Hulk, né, no final das contas. Eu gostei ali de tentar fazer essas mãos e as finalizações ali dos músculos, uma coisa mais realistinha, mais HQ, né, com peitoral infladaço. E, gente, tá óbvio pra mim, agora tá mais do que claro, de que esse é o verdadeiro... Líder dessa equipe maligna, né? É esse baixotinho aqui no canto que tem incríveis planos e excelentes maldades para executar. esse cara aqui, ó, o, o, o gnomo aqui, com certeza precisa também de uma magia fluindo da mão dele. Eu vou fazer isso mais pro final mesmo. Eu tô muito feliz com como essa equipe aqui ficou reunida, viu? É de novo, gente, a ideia aqui é fazer uma composição bem simples. Só pensando na organização dos personagens, umas nuvenzinhas de fundo só pra fechar. E agora eu vou colocar umas cores bases e aquela luz e sombra bem básica ali também, só para dar o um recheio dar aquele, aquela estrutura porque é muito gostoso de novo aqui, poder dar uma minha interpretação aí pro personagem de vocês, seguindo todas as coisas que me são naturais assim no estilo e nesse tipo de coisa, né, eu tô tentando não fugir de nada que me pareça gostoso de fazer aqui com os personagens de vocês, certo? Então gente, espero que vocês estejam curtindo aí, vamos para a última parte então, botar umas cores nisso e a gente vê prontinho já já Pessoal, nosso resultado depois de mais ou menos uma hora e tananã aí, eu consegui finalizar a representação no meu estilo dos personagens, os vilões que vocês criaram aí do lado de vocês. Gente do céu, eu tô muito feliz com isso daqui. Adorei fazer os poderzinhos, as magias, as coisas. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês darem uma conferida. Fiz esse cenário também, né? Pensando nessas cores rosa, roxo, que são tons aqui, né? Um tanto quanto tons frios, né? São tons, lógico, próximos do quente, do vermelho, mas eles estão ali naquela parte mais arroxeada, acinzentada. que é perfeita pra vilania, sinceramente. Não tem nada melhor do que isso, né? E aqui tá todos os bonequinhos, todos os personagens que vocês Enviaram e que eu escolhi, né? No caso, né? Então, estão aqui os seus bonecos representados à minha maneira. Eu me diverti um bocado. Acho que combina bastante com a outra imagem que a gente fez da outra equipe. Vou até botar os dois aqui um do lado do outro. Vamos ver como é que fica. <risos> gente, olha isso daqui. Se não tá pronto, já tá pronto, pô. É só, é só botar o título em cima e acabou. É só mandar pro estúdio de animação, pô. Que que é isso? Caraca, que divertido, gente. Que divertido unir os personagens de vocês. Com, com, botando eu um pouquinho aqui do meu, da minha contribuição desse lado. Realmente me diverti demais fazendo essas duas imagens aqui A gente tem que continuar fazendo isso e ter várias dessas, dessas cartilhas aqui, né? Pô, eu vou até tentar fazer um, um formato mais padrão que acho que vai ficar mais bonito depois, mais pra frente Tô achando maravilhoso, já tô imaginando a briga de coelha de taco de beisebol com um homem gato Aquele baixote ali pulando no, no outro nossa, o, o, o monstrão de peixe aqui pendurado na cabeça do, do Ultraman lá no fundo Imagina coisa maluca Gente, espero que vocês tenham curtido aí, fiquem ligeiros aí nas minhas outras redes sociais pra quê? Não perder oportunidades como essa. E se você curtiu um pouco do que eu fiz aqui, quer entender como eu seleciono cores, como eu faço as outras coisas, não deixe de conferir outros vídeos aqui do canal e também aproveitar, se você quiser, a promoção aí com todos os cursos do canal Brush Rush pela metade do preço, enquanto estiver valendo aí os cupons da Black Friday, acaba já já. Se você tiver aí a oportunidade e puder comprar e quiser, estaremos ali aguardando para estudar juntos, ok? A gente se vê em breve então, pessoal. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau!